Então, o meu nome é Daniel Gomes, eu venho aqui falar sobre o que é que... Não, depois não pois, claro, faz um bocado e não se percebe, é natural. Não é português, então? Não, só francês. Ok. Vou tentar falar mais. Devagar, então, um ah. tá, Tá? Vale. Muito obrigado. obrigado. Um, então, vou falar que assim de, de como fechar a torneira do plástico, por assim dizer, nós a legislação. Ou seja, o que é que todos nós podemos fazer para tentarmos combater um problema que nos afeta, que é o plástico e, em particular, o lixo marinho. Portanto, nós ouvimos falar às vezes nas notícias no lixo marinho, ouvimos falar nas Ilhas de Plástico e pensamos que elas estão lá longe, no Pacífico, mas na realidade as Ilhas de Plástico estão aqui mesmo à nossa porta. E eu até trouxe, eu moro no Baleal, e até trouxe aqui uma coisa para vocês verem que foi uma embalagem de margarina que eu encontrei no outro dia nas dunas. Esta embalagem, como o seu desenho, dá para ver que parece ser algo antigo e esta tem a validade e a validade eu vou ler é 26 de maio de 1980. Ou seja, esta embalagem, que vocês podem ver, está ainda em perfeitas condições, está há 42 anos pelo menos nas dunas do Baleal. Portanto, nós temos por um lado que tentar limpar o lixo marinho, por outro lado temos que tentar evitar continuar a produzir plástico em excesso. Portanto, temos que tentar fechar esta torneira de plástico que nós estamos sempre a enviar para o mar. Portanto, o lixo marinho, o plástico, é, é, o lixo marinho é plástico e está à porta da nossa casa há demasiado tempo e continuamos a enviar cada vez mais plástico para o mar, mas nós podemos fazer coisas para combater este flagelo. Uh, portanto, a principal uh, fonte de lixo marinho é a terra, ou seja, os peixes não produzem plástico, não produzem lixo. Portanto, a maior parte do lixo vem de, de, do lixo de nossas casas. Vem de instalações turísticas. Isto são dados científicos que estão aqui. Vem de, de, de lixo que, por acidente, uh, vem das lixeiras. Isto aqui. Dos rios. Um, portanto, diretamente de, de, das nossas habitações, das cidades e aldeias. Portanto, em suma, o plástico que está no mar vem da terra. E hum, os plásticos constituem cerca de. Nagá! Bália, Nagá! Constituem 60 do lixo encontrado nos mares. Portanto, o lixo marinho vem, na realidade, das nossas casas. Então, o que é que todos nós podemos fazer para combater o lixo marinho? Nós podemos ajudar a limpar a praia, portanto, podemos tentar apanhar bocados de plástico em terra ou. Na praia. Portanto, alguém que vive muito longe do mar pode achar que não tem nada a ver com o lixo marinho, mas está completamente enganado. Porque o lixo marinho, quando vai parar às sarjetas, é arrastado pelas águas poluviais e depois vem parar ao mar. Portanto, alguém, seja o que for que uma pessoa esteja, quando apanha um bocado de plástico do chão, está a combater o um lixo marinho. E é importante apanhar grandes ou pequenos bocados de plástico. Ah, por vezes fazem-se limpezas de praia e nós orgulhamos de limpar de um lado plástico. Mas alguém que apanha um fragmento pequenino está a fazer algo muito importante porque este fragmento já anda há dezenas de anos no mar e se não apanhar, o vai continuar lá. Eu gostava de chamar, de chamar a atenção por uma atividade que eu gostava realmente de se tornasse moda que é varrer a praia. Ou seja, quando nós temos marés muito grandes, o lixo tende a acumular-se na linha d'água. E, portanto, faz assim uma espécie de uma, de uma linha de plástico. E se nós literalmente varremos como varremos a nossa casa, é a maneira mais eficaz de apanhar microplástico, de apanhar plástico em pequenas quantidades. Funciona muito melhor do que peneirar a areia, do que qualquer método, é esperar pela lua nova ou a lua cheia, o plástico junta-se na linha d'água e nós simplesmente varremos, e claro que apanhamos algum do outro lixo também que é orgânico, mas a grande maioria é plástico. Eu já fiz isto várias vezes e funciona mesmo, e é a melhor maneira de limpar o luxo. E participar em limpezas de praia organizadas, por exemplo, com a Brigada do Mar, ou com o Mar, ou com o mar Meu, aqui em Benício, que também é uma maneira muito engraçada de conhecer outras pessoas também preocupadas com este assunto e ter um impacto positivo com o nosso voluntariado. Eu gostaria de chamar a atenção para o problema das beatas de cigarro, porque a maior parte das pessoas não sabe que as beatas de cigarro são feitas de plástico. Inicialmente eram feitas cortiça, hoje em dia são feitas de plástico, não biodegradável. Portanto, são plástico como uma tampa de garrafa e poluem o mar. Tem um problema muito grande, porque as beatas de cigarro são muitas vezes atiradas para o chão, as pessoas não têm noção que é plástico, são arrastados pelas águas de chuva e vão parar ao mar. As beatas de cigarro são o resíduo lixo marinho que mais existe nas uh, praias. Portanto, isto aqui, na não conseguem ler, mas é uma ordem de são os resíduos que mais se encontram nas praias. O número 1, um, a maior quantidade, são beatas de cigarro. E depois das beatas de cigarro perderem aquele papelinho à volta, nós já nem metamos o que é que são, mas depois de percebermos o que é que são as beatas, com a ver que está tudo cheio de beatas de cigarro, porque elas não se degradam. Portanto, são o um lixo mais encontrado uh, nas praias, os animais ingerem as beatas e morrem, porque pensam que são um alimento, uh, depois acabam por se sufocar, as crianças também que não sabem o que é que são muitas vezes na praia, isto aconteceu, por exemplo, com a minha filha, e colocou uma, uma beata na boca e, e começou a sufocar, ainda fui a tempo e tirei a beata da boca, ainda era bebê, e uma beata de cigarro Contei cerca de 4700 substâncias tóxicas que contaminam cerca de 2 litros de água. Portanto, apenas uma biata contamina 2 litros de água. Se vocês têm dúvidas, podem fazer um coquetel de biatas de cigarro e bebem para saberem se isto é tóxico ou não. É uma coisa assim parece um bocado radical. Mas nós não bebemos, mas os animais bebem a água, portanto, nós quando atiramos beatas de cigarro para o chão, estamos a contaminar a água, inclusive a água que nós bebemos. Porque se fomos pensarmos que a água dos rios vem para as barragens, as barragens trazem água para as nossas casas. Quando atiramos beatas de cigarro, vão para o chão, do chão vão para os rios, os rios vão para as barragens, e nós depois bebemos água contaminada com beatas de cigarro. Portanto, isto é um problema muito grande que nós temos de tentar evitar. Portanto, a beata, tal como os outros resíduos, é para colocar no lixo. Uh, devemos também uh, tentar evitar uh, usar tanto plástico descartável, portanto, beber água da torneira através de garrafa reutilizável, como esta, por exemplo, uh, evita a utilização de plástico e por imenso dinheiro. Para vos dar a ideia, um, um litro de água da torneira custa cerca de 23 centímetros por litro. Uh, desculpem, um isto, um 0,23 centímetros por litro de água da torneira e a água engarrafada custa cerca de 15 cêntimos por litro. Isto varia município para município, mas dá para ver que é um produto de luxo a água engarrafada. Um, e portanto, nós temos que reduzir a utilização de plástico descartável porque, mesmo que nós todos somos pessoas muito conscientes e muito cuidadosas com o nosso lixo, há uma parte do plástico que vai parar ao mar. Quando eu vou à praia, digo, ah, este, esta garrafa de certeza não é minha. Nós não sabemos. Porque nós precisamos a garrafa com todo o cuidado, por exemplo, no ecoponto, há uma tempestade, o ecoponto vira e o vento leva as nossas garrafas, ou os nossos plásticos que nós usamos, para o mar. E nós nunca quisemos que isto acontecesse, mas acontece, acidentes acontecem. E, portanto, nós temos que evitar a utilização, ou reduzir a utilização do plástico, descartável, para evitar também que souberem... mas imaginar que que 1% do nosso plástico por acidente vai parar ao mar. 1% de, de uma tonelada, é, é, é, é, é, se nós conseguimos reduzir uma tonelada para 1 um kg, é muito menos, não é? Portanto, vai parar muito menos plástico ao mar. E temos que evitar a utilização de objetos de utilização única, como palhinhas, cotonetes, talheres, tudo isto pode ser evitado. O plástico não pode ser eliminado as nossas vidas, mas o plástico descartável pode. Então, o que é que eu me voluntariei por fazer? para combater o lixo marinho. Portanto, eu criei um movimento chamado tararroperava.org para acabar com as garrafas e latas pelo chão. Se quiserem pois, saber mais sobre é deste, deste, deste, desta iniciativa, podem visitar tararroperava.org e como é que é desse surgiu. Bem, em Portugal onde é que nós precisamos encontrar garrafas e latas? Encontramos à venda nos supermercados, nos cafés ou nos restaurantes. Portanto, são estes os principais sítios onde estão à venda garrafas e latas. Mas depois das garrafas serem usadas, onde é que nós as encontramos? Encontramos nos passeios das ruas, encontramos nos jardins, encontramos nas das estradas, encontramos nas florestas, encontramos nos rios, encontramos nas praias. Portanto, nós encontramos garrafas por tudo que tecido. E também as tampas das garrafas e afim. Então eu decidi começar a, a limpar as praias. Uh, para que eu ia fazer surf ou quando eu ia passear, tirava algum plástico da praia. Uh, mas, por mais que eu limpasse, um, essas garrafas ou estes plásticos continuavam sempre a aparecer. Então, nós... e, e Eu acho interessante, às vezes, há pessoas que dizem Ah, isto está tudo cheio de lixo, ninguém faz nada. Isto é completamente mentira. Há imensas pessoas que limpam a praia, sempre limparam a vida toda, só que há sempre muito plástico a ir parar ao mar. Há sempre muito plástico a aparecer. Então, como é que se resolve este problema? Parece que é um problema sem solução, não é? Já que temos plástico com 40 anos nas nossas dunas, e, no mar, parece que não tem solução. Então pensei nisto. Se as garrafas e latas valessem dinheiro, não seriam atiradas para o chão. Vocês já uma vez viram alguém atirar dinheiro para o chão? Ninguém atira algo que vale diretamente dinheiro para o chão. A tua política de estar recuperável é muito simples. É obrigatório que todas as garrafas... Mesmo as plástico e latas tenham a estar a recuperar. Ou seja, nós compramos uma garrafa, bebemos, por exemplo, a água e depois devolvemos a garrafa e recebemos uma parte do dinheiro. Isto ainda existe para algumas garrafas de vidro, cada vez menos, infelizmente. Mas a ideia é estender isto às latas e às garrafas de plástico. Vamos imaginar que alguém, sem querer, deixa aqui uma garrafa de plástico. Outra pessoa pode apanhar a garrafa de plástico, entrega e recebe dinheiro. Ou seja, é recompensado por estar a ajudar a limpar. Portanto, quem polui perde dinheiro, quem limpa é recompensado. Isto já existe em bastantes países do mundo. Isto é uma história de um, de um senhor alemão que, que vivia na rua e, simplesmente apanhando as garrafas, acabou por conseguir uh, comprar uma casa e ter uma vida mais digna. Isto não é nada de novo. Existia em Portugal, Existiu durante muitos anos em Portugal, uh, para as garrafas de vidro. Depois apareceu o plástico que foi implementado. As latas para latas também nunca foi implementado, mas em 23 países do mundo existem políticas de estar a recuperável, em que nós, basicamente, qualquer pessoa pode entregar uma garrafa ou uma lata e recebe dinheiro em troca. Portanto, basicamente, paga, as pessoas recebem dinheiro para reciclar e, portanto, lá as pessoas reciclam. Aqui nós muitas vezes dizemos: Ah, os alemães, por exemplo, na Alemanha há muita reciclagem. Não é porque eles têm mais consciência ambiental do que nós, eles têm métodos mais bem implementados em que as pessoas, se não reciclam, levam multas, e se reciclam, ganham dinheiro. Ou seja, não há hipótese de não reciclar, em que nós aqui é uma coisa que as pessoas podem ou não separar o seu lixo. isto não pode ser, porque basicamente prejudica-nos a todos nós. Portanto, vantagens de estar a recuperável. Temos paisagens mais limpas. Num país que vive do turismo, é importante ter um país bonito. Uh, protege os animais de ingestão de plástico. Reduz a importação de petróleo. E esta é muito importante. Principalmente agora, um terço de uma garrafa de plástico é petróleo. Portugal não produz petróleo. Vocês vocês que queimarem plástico, veem é que aquilo muito, porque aquilo é um derivado de petróleo. E nós damos ao luxo, que nem sequer produzimos petróleo, de mandar isto para o para terres, é completamente absurdo. E depois temos o gás óleo, claro, pois é natural, não é? Uma parte do petróleo que importamos é para fazer plástico depois nós não reutilizamos, não reciclamos, depois temos que de pagar mais dinheiro pelo gasóleo, porque aí precisamos mesmo para os carros andares. Pronto, e torna os produtos mais baratos para o consumidor, ou seja, não se iludam, quando vocês compram uma garrafa de cerveja, seja, nós estamos a pagar pela garrafa, alguém tem que pagar pela garrafa, portanto, eu bebo a cerveja e tenho que ficar com uma garrafa que não me serve para nada, mas eu paguei para ela, por ela. Então, se eu devolver a garrafa e eu receber o dinheiro da garrafa, a cerveja que eu vi, ou o sumo, fica mais barato, porque eu não tenho que pagar por uma coisa que não preciso. Eu não sou obrigado a comprar uma coisa que não preciso. Um, ainda existem algumas garrafas de estar a recuperar, ou de cerveja, por imposição legal, por, por vontade das grandes superfícies isto não existiria, porque basicamente obriga as grandes superfícies a, a receberem de volta as garrafas com brasileiro, ao contar. Uh, e a cerveja em é, neste caso, um exemplo que encontrei, é 24% mais barata do que a outra. E isto é muito importante. Isto torna a separação de materiais para reciclagem muito mais eficaz. Vocês, se vocês algum dia visitarem uma central de reciclagem, de, de triagem de, de... É assim, o papel, é bastante trivial de reciclar. O, é o vidro é muito fácil de reciclar. O plástico, o que vem com o ponto amarelo, é o fim da picada. Pronto. Porque aquilo, o plástico, na verdade, não é um material. Há pelo menos seis tipos de materiais muito comuns em todo o lado. Okay? Todas as coisas que nós usamos são pelo menos seis tipos. Para efetivamente reciclar, temos que separar estes seis tipos. Portanto, um tipo 1, um, o PET é tipo 1. Um, portanto, temos que pegar em todo, todo o plástico em tipo 1 um, e reciclar para si plástico tipo 1 um outra vez. Isto é reciclar. Se temos plástico misturado, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que nós produzimos é um produto de uma qualidade inferior que já não é reciclável. É o que se chama downcycling. Não sei se é traduz em português, mas basicamente é, é degradar a qualidade do produto. Então, isto é feito literalmente assim à mão. Ou seja, vem o material todo dos ecopontos amarelos e depois as pessoas estão a, à mão a escolher o que lhes parece ser material do mesmo tipo. Isto, isto não, não é viável. Isto não, não é economicamente viável. Agora imaginem que eu vi uma garrafa de água, plástico, vinham a um restaurante, a, um, a, um, a uma grande superfície, um supermercado, entregavam a garrafa, elas eram todas guardadinhas nas grades, aquilo é entregue para reciclagem e não há este trabalho. Portanto, este trabalho que está a separar não existe, desaparece. E, e então torna a reciclagem torna-se muito mais eficiente, e mais eficaz e mais viável. Neste momento, reciclar não é viável. O plástico. Por isso é que se continua sempre a produzir cada vez mais plástico, porque é muito caro. E, portanto, a, a, a minha principal preocupação e motivação foi o lixo marinho. E a solução a tar, recuperável, combate quatro dos 10 tipos de lixo marinho mais comuns que encontramos nas nossas praias. Combate as tapas de garrafa, que é o segundo, combate as garrafas de plástico, que é o quarto, combate as garrafas de vidro, que é o sétimo, e as latas de bebidas que é o nono. Portanto, com, uma, com, esta, com a implementação desta lei, quatro dos tipos de plástico, pelo menos deixariam de ir parar ao mar e vida, neste caso. Portanto, nós só precisávamos de legislação em Portugal, como já foi criada nos outros países. E foi isto que eu tentei fazer. E vou dar aqui... A lei já foi aprovada, não sei se vocês sabiam. Provavelmente não sabem porque ela não se vê em prática em lado nenhum. Mas o caminho foi este. Portanto, em 2012, faz 10 anos agora, um, escrevi um manifesto. Portanto, um documento em que eu apresentava qual é que eram as vantagens e qual é era a razão para nós termos uma política estar reparável em Portugal. Um, Apresentei a vários amigos meus, apresentei a outras pessoas que eu não conhecia, comecei a tentar estudar acerca do assunto, com a informação que ia encontrando. Não foi fácil de encontrar. Um, e fui melhorando este documento. E depois, em 2015, houveram eleições e eu enviei o documento para todos os partidos políticos. Eu, a eu, nós. Que já eram várias pessoas que me ajudavam. Um, e houve um partido que integrou este, esta, esta proposta no seu programa eleitoral, que foi o PAN. E então foi medida em 55, na altura não tinham nenhum deputado eleito, integraram isto no seu programa eleitoral. E em 2018, portanto, seis anos depois, o PAN apresentou o projeto de lei um, para a implementação da tara recuperada e em 2018, portanto há dois anos, em outubro de 2018, a Assembleia da República aprovou a Lei nº 69, 2018, denominada Sistema de Incentivo à Devolução e Depósito de Embalagens de Bebidas, em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio. Okay? Missão cumprida? Não. Portanto, a lei existe desde 2018, caso vocês não saibam. ok? Portanto, após seis anos de trabalho voluntariado, a missão de voluntário a missão não está cumprida. O projeto de lei, no artigo 23, apresentava como meta um projeto piloto até final de 2019 para ver como é que isto corria, com uma série de, de, de, de criação de máquinas destas Atenção que isto não tem que haver as máquinas, vocês, okay? as máquinas são só... isto dá para fazer à mão Nós, nós já tínhamos sistemas de TARA anteriormente, uh, antes de haver qualquer tipo de máquinas Para aquela fez vida. E portanto dizia que até de 31 de dezembro é implementado um sistema de incentivos E que isso eu todo contente, quando vi a primeira máquina, em Leiria, a pôr ali umas garrafinhas a uh, pensar que isto ia é no bom caminho Uh, e depois dizia que, até a partir de 2022, é obrigatória a existência do sistema de depósito de embalagens de bebidas em plástico, de vidro, metais, porcos e alumínio com depósitos não reutilizáveis. A partir de 1 de janeiro de 2022, hoje é dia 20 de março de 2022. Onde é que está este sistema? Portanto, após 10 anos de voluntariado, a lei foi apenas mais um passo, um passo importante, mas foi apenas mais um passo. E então, isto começou por ser uma ideia mais ou menos solitária, ou de um conjunto de pessoas que tentámos implementar algo que fazer sentido cá em Portugal, felizmente cresceu para algo maior, e então houveram uma série de organizações que criaram, ou que criaram um manifesto, um manifesto numa petição, de de e uma delas é a Siena, que é uma organização ambientalista Algarvia, que juntou-se a outras organizações e e lançámos aqui em Peniche, ou eles lançaram em Peniche, um, uma petição chamada Amar e Mar a usar e Recuperar pela saúde dos nossos oceanos e exige estar a recuperar. Portanto, se ainda não o fizeram, agradeço que assinem a petição. Portanto, isto são os cidadãos a pedirem, apliquem a lei. A lei existe, não é para estar só no papel. E também ao longo destes 10 anos também fiz contributos ou fizemos contributos para outras leis, como a Lei 88 de 2019, que é denominada redução do impacto das pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente, em que basicamente há uma lei de 2019 que diz que é aplicada uma multa a quem tirar beatas de cigarro para o chão. Acho que basta ir em qualquer lado, vem estar a tudo cheio de beatas de cigarro no chão e as multas não são aplicadas. Atenção que aqui a ideia não é andar a multar pessoas. A ideia é. A lei não diz só isto, ok? A lei diz que todos os estabelecimentos têm ter à porta. Um, que é uma coisa que faz sentido, não é? Uh, e, e, e diz que as pessoas devem ver ações de sensibilização, Se não acontecer, quer dizer, é mentira, não aconteceram, estou a ser... Nós, nós aqui em Peniche até tivemos ações de sensibilização, mas, por exemplo, em Lisboa não há. E, e a quantidade de beatas de que são tiradas o chão em Lisboa por dia deve ser equivalente às que são tiradas em Peniche por ano. Aquilo são, são rios de beatas de cigarro. Um, e a Lei também, 76 de 2019, esta aqui uh, determina a não utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e ouvidas e no comércio retalho. Portanto, é uma lei de 2019 e basicamente não há descartáveis na restauração. Como vocês podem ver, está tudo de ser descartáveis. Ainda agora, infelizmente, abriu um Burger King em Peniche e vocês podem ver que vai continuar a usar descartável quando é proibido por lei. Okay? Portanto, mais uma lei que existe. Portugal tem leis espetaculares, só que não são aplicadas. Mas pronto, cada um faz o seu papel e estas lei, duas leis foram aprovadas pela Assembleia da República e a Assembleia da República fez o seu trabalho. Um, existem outras propostas ecologistas que nós, que nós propomos. Um, gostava que fossem impulsionadas, claro que isto é feito no meu tempo livre, no tempo livre de muitas outras pessoas, mas, uh, por exemplo, a proibição de largadas de balões e lanternas chinesas para a redução de resíduos. Não faz sentido fazer largadas de balões. Quem limpa as praias sabe que nós estamos sempre a apanhar balões, que os balões são tão lindos a voar e depois acontece o que os balões. Rebentam e quando rebentam o que é que acontece? Caem! Como é que. Eu, eu, eu já vi eco-escolas a fazerem largadas de balões. Isto são coisas completamente absurdas que por força de lei têm que ser proibidas. Os grandes eventos sem copos de plástico, por exemplo, é, é tão. Desculpa, sem copos descartáveis, é tão simples. Entra-se num evento, damos nos uma garrafa ou um copo e vamos enchendo o copo. E no fim recebemos, de, de, ao matar -o pelo copo, no fim entregamos o copo e recebemos o dinheiro. Isto é tão simples e tem que ser obrigatório por lei também. A redução da utilização de xerovite e atividades pescatórias, isto é uma coisa que aqui em Peniche é uma situação que nos afeta muito. Por exemplo, o As caixas de refrigeração não têm que ser em material tão degradado podem ser feitas de esferovite, mas podem, ter, um, podem ser cobertas de plástico rígido. São mais caras, produzidos, é verdade. Mas ao longo de uma série de anos de atividades, aquela, graf... aquela, desculpa, aquela caixa pode ser reutilizada e as outras de esferovite partem-se. Portanto, mais vale comprar material que seja uh, reutilizável por muito tempo do que estamos sempre a comprar coisas que só fazem lixo e acabam por si mais caras. Não achem que fazem ao esferovite estragado para nos ajudarem quem compra o material? Fazem ao esferovite que se estraga, que é para nós termos de estar sempre a comprar. Portanto, por força de lei, devia haver medidas de modo a implementar a utilização de materiais reutilizáveis na pesca. A colocação de bebedores, por exemplo, nas casas, à frente das casas de banho públicas, pelo menos. A espaço público põe-se um bebedor. Se há as pessoas não precisam estar sempre a comprar água engarrafada. A inclusão de legendas em inglês nos ecopontos. É verdade. Os ecopontos não têm legendas em inglês. E nós temos uma população. Temos. É, em é Lisboa? Nós temos 30 milhões de pessoas de população flutuante. Portanto, nós somos 10 milhões, temos 20 milhões de turistas que, não mesmo que querem, não conseguem separar o lixo. Porque os ecopontos não têm legendas em inglês. Isto é tipo. É, parece uma, uma coisa estúpida, não é? Absurda. Como é que não tem? Não tem. Pronto. Hum, criação do um Programa Nacional de Formação e Educação Ambiental para professores do ensino obrigatório. Isto tem melhorado imenso, mas era muito importante formar os professores para que os professores... Os professores, por exemplo, não são só os professores. Confundem. Reduzir com reutilizar com reciclar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, reciclar é o pior caso possível. Quando dizem uma criança para fazer alguma coisa, com material que tem em casa, por exemplo, garrafas de plástico, a crença está a reutilizar, não está a reciclar. Okay? Quando dizemos a alguém que for usar uma garrafa deixa, está a reduzir. E usa essa a palavra reciclagem para tudo, porque foi esta que foi mais impulsionada pela Sociedade com Dever, que é uma sociedade uh, privada de embaladores de plástico. Por o caso de vocês não saberem. Um... A criação de um estacionamento seguro para bicicletas, nas estações de transportes, por isto era muito importante para reduzir a nossa... Uh, para passarmos a usar bicicletas. Uh, e a criação de um serviço único para a denúncia de delitos ambientais. Portanto, nós quando vemos alguém fazer algum crime ambiental, nós nem sabemos onde é que devemos denunciá porque denunciá-lo, porque a GNR manda-nos para, para a Agência Portuguesa do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente manda-nos para a PSP, anda por ali e o cidadão acaba por, por a culpa... a culpa nem sequer é... é, é nem é morro solteira, nem sequer, nem sequer é iniciado o processo. Porque boicotam-nos esse, esse direito. O que é que é importante fazer? Limpar e tocar. Eu fui buscar o nosso blog da Tarra recuperável. Por exemplo, a limpeza feita em 2015 pela Escola Secundária de Peniche, que continua a fazer, é importante fazer. Divulgar materiais de sensibilização ecológica. O TaraReoperável.org tem quase 182 artigos. Eu fico impressionado com este número. Porque fomos aos poucos criando estes artigos que não existiam em português, sobre mais diversos tipos de assuntos, têm jogos, explica o que é que o, o, explica os diversos tipos de plástico, sensibiliza para as de cigarro, para imensas coisas. estes artigos vocês podem reutilizar, podem divulgar, podem usar em aulas. Um, é este artigo aqui que eu publiquei há pouco tempo. Já agora, Eu não sou ambientalista, ok? Não sou engenheiro do ambiente, eu não sou.. Advogado, eu não sou deputado, eu sou informático, ok? Eu sou uma pessoa que gosta do mar e decidiu fazer alguma coisa. E foi engraçado, convidaram-me para, para publicar um artigo, que eu publiquei há pouco tempo, daqui é a está mais atualizado, na revista da Ordem dos Advogados, que teve um número que se chama Sustentabilidade de Sustentabilidade última fronteira. Portanto, é um número todo do Boletim da Ordem dos Advogados sobre este problema que agora parece cair no esquecimento outra vez da sustentabilidade. E em particular do, do, do, do celular, do celular dos centros de lares do mar. E há aqui um artigo que resume basicamente o, o, a tarefa reparável com as suas, suas vantagens. Uh, qualquer pessoa pode ir a uma escola contar uma história. Tem, há aqui uma série de livros, eu até trouxe aqui alguns. Temos estes conselheiros de pessoas de beato que vocês podem imprimir. Existem estes livros para crianças. E eu não sou ambientalista, não sou social. Não faz mal, uma escola contar uma história. voluntariem se para ir fazer isto. Aqui Estou aqui no Jardim de infância de estava a dar uma história para, para, para, minhas, para a turma dos meus filhos. Os miúdos sabem imenso já, ainda aprendem mais, e depois levam esta informação para casa. Um, recomendações que eu de partilhar convosco para ações de cidadania. Seja um controle de -se seja ambiente de lixo, seja o que for. Primeiro, muito importante, documentar. Portanto, quando vocês vêem alguma coisa, seja bom, seja mal, tirem uma fotografia, façam um vídeo, escrevam um texto. Nós temos um supercomputador de multifunções no bolso e só usamos para fazer disparados. Nós vemos uma coisa, que serve para tanta coisa e nós usamos a maior parte do tempo para fazer coisas completamente inúteis para a sociedade e até para a nossa própria vida. Vê uma, graf... Vê uma embalagem de 1980, tirem uma fotografia à, graf... à embalagem de 1980, mostrem às pessoas, estão a ver o que é que.. Isto não são histórias. Foi eu que vi, porque nós na televisão cada vez mais tornamos desconfiados pelo que parece lá. Mas, se for, eu, a mostrar a um amigo meu, e dizer, olha, estão a ver, está aqui uma embalagem de 1980. As dunas do Baleal estão cheias de plástico, que foi despejado lá ao longo de dezenas de anos. Agora, com o vento, as dunas, que estão sempre em, em, em movimento, vocês veem o que eu chamo de lixo vintage. Ou seja, vocês vão lá e começam a ver... Uh, hoje encontrei um garfo. Uh, vem que foi, é, é, é lixo doméstico, que da casa das pessoas, foi enterrado ali e agora o lixo orgânico já desapareceu todo, então vocês conseguem ver muitas embalagens de vinagre, daquelas antigas. Um, pronto, só estava o plástico, basicamente é isto. E não sei que vai-se limpando, mas é complicado. Depois, uma coisa muito importante que é publicar. Ou seja, é muito importante nós expormos publicamente aquilo que descobrimos e que achamos e aceitarmos as críticas que vamos receber com isto. Isto é muito importante, porque só assim é que conseguimos melhorar. Porque, às vezes, as pessoas têm medo da reação dos outros. Eu não -me sei como é que estou aqui de tempo. Ok. Está controlado. Uh, temos um bocadinho de medo da reação, porque... Eu não sou especialista em reciclagem. Quando mando -me -me um habitat, acerca da reciclagem, por exemplo, acerca dos ecopontos, eu aceito que alguém me deu uma justificação para os ecopontos não terem as legendas em inglês. Agora, e se fizer sentido, claro, aceito isto e até posso retirar o meu ponto de vista, ou, ou afinal, agora é muito importante nós expormos que é para as pessoas que sabem mais nos ajudarem e as que sabem menos aprenderem connosco. Um, uma maneira que eu gosto, também porque eu estou habituado a escrever, é escrever um manifesto, ou seja, primeiro vou-me convencer a mim próprio que isto é uma boa ideia, depois vou tentar convencer os outros, e vou ouvir, e isto ajuda-nos a cimentar as nossas ideias. Depois disseminar, por exemplo, em eventos como este, que eu... Esqueci-me de agradecer-vos. Agradeço imenso o convite por estar aqui hoje. Uh, nas redes sociais... Atenção que não, é, não há algaraviar lá nas redes sociais, ok? Uma pessoa... Partilha! Olha, está aqui... o que. Eu, atenção que... Deve-se publicar, por exemplo, num website, que é uma rede aberta, e deve-se disseminar nas redes sociais. Redes sociais são para disseminar. Para publicar tem que ser em redes abertas, ok? Facebook é uma rede privada detida por uma empresa norte-americana, ok? Não nos vamos iludir com isto. Portanto, nós devemos publicar, de forma, em redes de acesso público e disseminar nas outras onde nos for possível fazer. Muito importante, focar no objetivo e não no caminho. Por acaso, essa ideia de estar recuperável até originou uma lei e até era uma boa ideia. Mas o objetivo era... Um, reduzir o plástico para reduzir o lixo marinho. O um objetivo era este. E comecei a pensar como é que havia de fazer isto. E esta estar a ajuda. Mas, ao longo do tempo, comecei a pensar ajuda, mas não resolve. O caminho não é este. O caminho é usar muito menos plástico. É reduzir o descartável. Não é reciclar o descartável. Portanto, a estar a operável ajuda imenso a reciclar o descartável. Nós temos é que reduzir o descartável. Mas pronto, um passo cada vez. Pois Não a ou seja não são não, não é não, não são as pessoas que produzem plástico que são que são os nossos inimigos Quer dizer, produzir plástico faz falta também eles todas as pessoas têm o seu ponto de vista portanto nós não devemos de, de criar inimigos Devemos ouvir os pontos de vista das pessoas e tentar encontrar consenso encontrar algo que seja melhor do que o estado que nós estamos estamos agora é, e, e muito importante não partidarizar ou seja se o meu objetivo é reduzir o lixo marinho, eu não quero saber qual é o partido, não quero saber qual é a força, se eles querem reduzir o lixo marinho, eu estou com eles. Se a Coca-Cola, que é o maior produtor de plástico do mundo, é... se fizer alguma coisa para reduzir o lixo marinho, pá, pronto, eu sei que vocês produzem plástico, mas se quiserem meter aqui um montão de dinheiro para limpar as praias, pronto, ótimo, sejam bem-vindos. Não deixam de estar a mandar plástico para lá, é o vosso plástico. Mas, mas ao menos estão a tentar fazer um mal menor. E, e há um slogan da Associação Portuguesa de Lixo Marinho, é o, o modo deles, é o Juntos por um Mar sem Lixo. Ou seja, hum, nós quisermos andar depressa, vamos sozinhos, e foi o que eu fiz com a Tara recuperava, sozinho entre aspas, mas queremos ir hoje, temos que ir juntos. E quando eu comecei, às vezes vamos sozinhos, subimos só uma pessoa, é, mas, mas quando eu comecei, não haviam muitas iniciativas de, de combate ao lixo marinho. Então começaram a haver muitas iniciativas. E neste momento, nós estamos num momento em que já existem iniciativas a mais. Ou seja, nós temos que começar... Cada um quer ter livro o seu logotipo, a sua, sua mini-organização. Um, nós temos agora que começar a juntar esforços e podemos continuar a manter a nossa identidade, mas temos que juntar esforços porque o problema que nós estamos a tentar resolver é muito grande para cada um tentar resolver sozinho uma coisinha. ou seja se temos uma pequena organização que está a limpar o lixo, outra pequena organização está a limpar o lixo, outra pequena organização está a limpar o lixo da praia, pá, mas vale juntarmos estas todas e vamos reunir esforços. E, e temos já organizações que, que trabalham a diversos níveis, como a Siena, a Zero, a Quercus, Brigado do Mar, o Mar Meu, são organizações que nós devemos tentar também, pelo menos, apoiar e aprender com eles, porque já estão cá mais tempo do eu, eu, quando conheci a Brigada do Mar, eles existem desde 2007, eram sete pessoas quando começaram. Eles, hoje em dia, é assim, se eu tenho uma tarde para dar, eles, com a maneira como têm aquilo organizado, com, com os patrocinadores que têm, com, com o conhecimento que têm de limpeza de praias, eu, numa tarde, consigo limpar dez vezes mais do que se estiver sozinho a apanhar o lixo. E, a, a maneira como está sistematizado, Vão a uma limpeza da Praia da Brigada ao Mar só para ver. Se querem fazer na vossa organização, é pá, ótimo. Mas vão ver como é que eles fazem. É eles, nós, não é? quando somos todos voluntários. Uh, o simples facto de termos autorização para irmos com os, com os moto 4 permitem que nós larguemos as equipas em vários partes da praia, e vamos limpar a praia. Nós fazemos a limpeza da Baía de Grande, são 20 e tal quilómetros. Fazemos aqui numa semana. E, portanto, aquilo é permite largar equipas, três ou quatro pessoas, que vão em linha limpante. Que... aqui nicha a lixo. Vocês não imaginam como é que aquilo é em grande? Com, com, a, com a passagem dos barcos. Aquilo é tudo. É bilhas de gás, é luz fluorescentes, é resíduos hospitalares. Aquilo é tudo na, naquela desgraçada daquela baía. E, então, basicamente, largamos as equipas e depois nós vamos apanhando o lixo, pomos em sacos, fechamos e vamos sendo largados sempre em frente. Ao fim do dia, vemos com os meios mecânicos, com os motos, e apanhamos o lixo todo de uma vez. É, é sistematizado. O que é que é preciso? É preciso ter as motos, é preciso pagar o combustível para as motos, é preciso ter a autorização da capitania, e isto tudo requer algum nível de organização, que se formos sozinhos, é mais difícil. Pronto, e, e para conseguir alguma coisa, como tudo na vida, é preciso ter um nível de persistência quase, obst uma obstinação, uh, uh, porque é difícil, não é? O nosso trabalho, acho que o trabalho de ninguém aqui é este, não é? Fazemos nossas profissões, portanto, tem que ser no tempo livre, vem fazer um bocadinho. E depois, como... uh, nós muitas vezes, quando vemos o trabalho das outras as pessoas, parece que o trabalho dos outros é simples. Quando começamos a fazer o trabalho deles, esta é, final é muito difícil. E, e, e é basicamente o, o que nós temos de fazer: é ir persistindo com os recursos que temos. Só tenho meia hora para limpar a praia, só tenho meia hora numa semana para ajudar neste problema. O que é que eu posso fazer? Moro longe da praia, olha, apanho lixo à porta da minha casa. Estou uh, muito tempo à frente do computador, olha, partindo informação na internet. Vou à praia fazer certo, posso apanhar o lixo diretamente na praia. Alocamos um bocadinho da nossa vida e fazemos o que pudermos, Pá, durante o tempo que for preciso. Uh, e portanto, para, para finalizar, se quiserem fazer alguma coisa agora hoje, dê feticos, assinem a petição e passem a palavra. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Pronto, não sei se querem colocar alguma questão. Eu, por acaso, falar eu... nisso. Há uns anos, portanto, um um, o esfero-vítima, ou ainda, como viu o meu amigo, o o esfero não é era reciclável. Mas hoje o esfero é Como foi este para 98, e eu fui lá e que me da marca Sony, lá depois Coelho dos máquinas para a reciclagem dos ferrogríferos. E havia e, e, ali o Porto de Pesca, aquilo era em Pargan, que havia lá, porque uns, uns por causa, o outro mais, mais novo, mas aquilo era, tudo andava lá com o vento de todo o lado. E por acaso trouxeram uns pedidos, fui-á estimar lá, e eu naquela altura até estava lá com o Luís da Almeida, e depois ele me a agradecer-me, porque veio lá um espírito lá em inglês, e ele, naquela altura, na história de fez um instrumento de 20 mil contos, que eram contos, um carneiro, e comprou logo essa máquina e eu disse: Eu estou com o fio à feira, na verdade é isto. Contou logo disse: Mas, uma coisa é, era através do ácido cítrico, se eu não estou aí... em erro, né? se calhar ácido cítrico foi artificial, não será. Dos limões das laranjas, presumo eu, não é? Não sei. Ah, que eles pegam naquilo, naqueles feromitos de ponto, e depois é misturado com o novo. Portanto, não é na íntegra. Pegam naquilo, aquilo fica uma massa, que posteriormente é incorporado no novo. Mas Agora falou, que eu desconhecia, eu também nem a minha área, né? Ah, que eu desconhecia que realmente é uma boa ideia. Se houver um revestimento extra,